Antes de continuar com esse episódio de julho, que é o episódio de comemoração do aniversário da Jéssica, pausa para os recadinhos. Bom, pessoal, agora você não precisa estar mais numa rede social para interagir e ficar por dentro das novidades do Pizza. Agora o Pizza tem um canal no Telegram, então é só ir lá no Telegram, pizza de dados, e acompanhar todas as novidades e artigos que a gente tem compartilhado por lá. Também fica a dica aí do post do Adam Drake, que o Marco Ruggi enviou para gente, que fala sobre como você consegue, usando apenas ferramentas de linha de comando, processar dados até 235 vezes mais rápido do que o Hadoop. Imperdível, vale a pena conferir. Outra dica super legal enviada pelo Jair Jair é um livro aberto em inglês sobre ferramentas e técnicas de ciência de dados pela Universidade de Berkeley. Está em inglês, mas vale a pena conferir, bem legal. Também temos um texto novo na revista do Pizza. É, começamos uma série sobre a versão 2.0 do TensorFlow e quem fez essa série foi o Arnaldo Galberto. Então, entra lá, mediumcom pizza de dados para conferir todos os nossos textos. E se você gosta do Pizza, quer se aprofundar mais em ciência de dados, fica ligado. O Data Bootcamp está com uma turma de inteligência artificial na prática em julho e agosto em São Paulo. Inclusive a Jéssica vai ser instrutora. E também vai ter o curso Data Science para Todos em Brasília em setembro, Rio em outubro e São Paulo em novembro. Lembrando que, ao fazer os cursos com o Data Bootcamp, você ajuda o Pizza de Dados a trazer mais material de qualidade para o nosso podcast favorito. E lembrando que, ao participar dos cursos do Data Bootcamp, você ajuda o Pizza de Dados a continuar existindo e trazendo material de qualidade para você. Bom, gente, julho é o episódio do mês de aniversário da Jéssica. Então, para a gente comemorar, e porque a Jéssica sempre defendeu, então a gente tem que se redimir um pouquinho, a gente vai falar sobre R, mas não só R, como R e bioinformática. Para isso, a gente trouxe a Thaís. Thaís, fala um pouquinho de você, quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita. Meu nome é Thaís, eu sou uh, bioinformata, eu atualmente estou morando nos Estados Unidos, no estado de Michigan eu trabalho num hospital aqui. Minha pizza favorita é de frango com cacupiri. Tem frango com cacupiri nos Estados Unidos? Não, não tem. As pizzas aqui são todas iguais, é super chato, só tem de pepperoni, queijo, <risos> não tem graça nenhuma. <risos> não tem os brasileiros para colocar qualquer coisa em cima da pizza? Não, não tenho, é muito chato. Peperoni tem seu valor, hein? Vamos falar mal de Peperoni, não. <risos> mas sim, por amplio um catupiry da saudade mesmo. Né? Sim, nossa. Só tem cream cheese e não, tem, não é a mesma coisa. Ah, é bom. Tá bom, não vou defender o cream cheese, não, ok, mas beleza. Mas e aí, conta pra gente um pouquinho o que, que você faz nesse hospital, o que, que você trabalha aí como bioinformata? É isso? Isso, é... bom, primeiro eu vou contextualizar um pouco. Eu comecei a trabalhar com bioinformática mais ou menos em 2013, quando eu estava na graduação. Me formei em informática biomédica lá em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E eu comecei com uma iniciação científica. Eu tinha um pouco de conhecimento em programação por conta da, da, da minha graduação, mas nunca tinha trabalhado com bioinformática. E nessa iniciação científica eu comecei a trabalhar com câncer câncer de cérebro em particular, e analisar dados, então, em grande escala de, de câncer de cérebro, que estavam disponíveis publicamente na internet, que já, alguns até já haviam sido publicados, e com isso eu fui aprendendo. É, eu gostei bastante desse primeiro contato, já comecei desde o início a trabalhar com R no, no, no laboratório, e depois disso, eu quis fazer uma pós-graduação e comecei a fazer um doutorado, também nessa parte com análise de dados, usando R e câncer de cérebro. E aí, no meio do meu doutorado, eu mudei para cá, para os Estados Unidos, para fazer um doutorado de sanduíche, aqui no hospital que eu estou, Hospital Henry Ford, em Detroit, Michigan. Aí eu acabei o doutorado aqui, voltei no Brasil só para defender, e eles me contrataram aqui. Eu trabalho no departamento de neurocirurgia, que é um pouco incomum, por ser uma bioinformata. Eu também continuo por ser do departamento de neurocirurgia a trabalhar com, com câncer, não só agora um, um, o tipo que eu trabalhava no doutorado, mas vários é, tipos diferentes. E o que a gente faz é mais ou menos assim: o paciente ele é atendido no hospital, diagnosticado com câncer, ele vai para cirurgia logo que, eu, que o câncer é identificado na imagem de ressonância, normalmente. E aí o paciente pode optar por doar um pedaço do tecido dele para pesquisa. A gente guarda esse, esse tecido aqui no e quando a gente quer usar, a gente extrai o DNA desse tumor, sequencia e a gente analisa os dados. Então a gente tem milhares de, de tecidos aí que os pacientes doaram. E o que a gente faz basicamente é tentar achar assinaturas para a gente ajudar no diagnóstico desses pacientes, para ajudar a entender por que alguns pacientes respondem ao tratamento, outros não, para entender por que alguns pacientes, sem uma recorrência do tumor, o tumor progride. A gente tenta achar essas assinaturas para ajudar na clínica. Uma coisa bem legal aqui é aqui que, do departamento e que agora como está crescendo a bioinformática é que nós estamos sendo muito mais envolvidos na desse, nas tomadas de decisão, nas reuniões, então muitos hospitais agora têm um bioinformata para, é, na hora de um diagnóstico, poder opinar junto com o médico, junto com o patologista para falar de que tipos de mutações, que tipos de assinaturas que foram encontradas nesse paciente, ajudar aí o médico a tomar a decisão de que tratamento, lógica é a palavra final do médico, mas é guias em qual subtipo, que, que características o tumor do paciente tem que podem ajudar a escolher o melhor tratamento para ele. Então, é basicamente isso que eu estou que eu fazendo agora. Eu estou ajudando e é, é bem legal, porque os médicos, os patologistas, eles vêm nas reuniões do laboratório com os outros bioinformatas também. Então, eles têm muito interesse em entender o que a gente está fazendo, em aplicar o que a gente está descobrindo na clínica. E é bem, é bem legal. Tá, pequena pausa. Tecido não é tecido de roupa, tá, gente? <risos> É. Acho que verdade, deu pra entender, gente. É, é importante. É, não, porque eu não, deu pra é porque eu odeio ouvir os outros episódios e eu vi que tem bastante gente que não trabalha com programação e tem gente de várias áreas diferentes. Então, tentei explicar de uma forma que todo tá mundo... Tá perfeito. Não, achei nada a ver essa contribuição da Jessica. Não, é porque vai que a pessoa piscou na hora da explicação ah. e aí acorda com alguém falando tecido e aí câncer e aí fica... Tipo, não vou saber. Não, mas assim, eu, quanto, quanto tempo você tá morando aí, Thaís? Eu me mudei para cá em outubro de 2016. Aí de 2016. eu terminei o doutorado no ano passado, em março, e agora faz pouco mais de um ano que eu tô aqui, assim, não mais como aluna. Uhum. Então você já tá, mas você tá morando, assim, já o quê? Dois, dois, três anos, né? É, quase três anos já. Quase três anos, fechando três anos. Não, é porque eu adoro, eu quero que, que todos os ouvintes prestem bastante atenção agora no áudio, porque, tipo, a gente, aqui, aqui no Brasil a gente fala Detroit. E como é que você chama? Detroit. É, ó, você vê. Aí o pessoal que tá lá morando há algum tempo fala certinho, é velho. Eu acho o chique. Como é né? que vai falar McDonald's, ó, McDonald's. Pizza de dados escolas de inglês. <risos> Thaís, tá mas assim, como funciona isso? Você tem um software que te ajuda a fazer essa análise ou você mesmo desenvolve esse software? A gente usa, o motivo assim da gente usar o R, eu uso basicamente R, é porque já tem várias é, bibliotecas, vários pacotes prontos justamente para o tipo de análise que eu faço. Mas basicamente o que eu recebo é eu recebo um arquivo texto com a informação do do tumor do paciente e eu uso o R para tentar processar e como a gente usa bastante estatística e isso é muito, uma parte muito boa assim do R e tem bastante pacotes diferentes que fazem as várias análises estatísticas e é muito bom assim para a gente plotar a gente gerar figuras assim só contextualizando a gente está muito acostumado com um tipo de pesquisa mais mercadológica talvez uhum. ou, ou bem acadêmica não tão aplicada né o, o seu é uma pesquisa que não é mercadológica no sentido business, né? não sei nem explicar mas também não é uma pesquisa tipo ah, talvez vai sair um artigo eventualmente né? uma coisa bem aplicada ao dia a dia é uma pesquisa aplicada, como é que isso funciona em termos de análise né? Como é, que, como é que é o seu processo de construção dessas ferramentas, ou você usa uma ferramenta pronta? Não, a gente não usa nenhuma ferramenta pronta principalmente pela dificuldade que é analisar dados biológicos porque não existe um pipeline ou um, uma sequência de, de funções, de pacotes que você vai usar e você vai chegar no seu resultado. Tem vários diversos caminhos e como se fosse um fluxograma que você dá um passo, você analisa o que você fez, dependendo do resultado você vai tomar uma decisão. Se for um outro resultado você vai ter que partir para um outro caminho. Então a gente usa tudo é, ferramentas que nós mesmos desenvolvemos, mas a gente usa o R. E o legal do R é porque tem vários pacotes já prontos, principalmente para a parte de pré-processamento dos dados, quando os dados chegam. Para gente, eles vêm assim, dados brutos que a gente tem que é, processar, normalizar. Você precisa de um, é, um genoma de referência para você entender. Quando os, os dados chegam, eles chegam em sequências pequenas que a gente precisa de uma referência para saber exatamente que região do DNA que a gente está olhando. Por isso que tem um genoma que todo mundo usa. De, de, foi gerado anos atrás no genoma humano e a gente tenta entender em que região que tá pra gente achar as, as assinaturas e comparar com alguém um indivíduo normal que não tem câncer para a gente poder ver onde que tem são as alterações. Normalmente depois de normalizar os dados ou a gente tenta achar uma assinatura nova se a gente está começando um projeto novo a gente vai começar a achar subtipos fazer uma análise não supervisionada que aí usa bastante estatística se a gente já tem alguma assinatura, alguma coisa que a gente já publicou, alguma coisa que a gente encontrou na literatura, a gente usa bastante aprendizado de máquinas, também com o R. Aí a gente tem que treinar, né no, fazer um treinamento com a assinatura que a gente... É, onde foram descobertas as assinaturas e a gente testa nos pacientes novos para ver que subtipo que eles se encaixam. Mas é não tem nenhum pipeline, assim, é, é tudo in-house mesmo. Saudades, inclusive. <risos> Estou muito empolgada com esse episódio. Uh, mas isso tá aí, você falou que existem várias bibliotecas, pacotes do R que já estão prontos e que vocês usam bastante isso. Existe um lugar canônico que vocês vão para poder pegar esses pacotes. E mais uma pergunta que eu já vou adiantar e engatar logo. É, você falou que tem. Que você analisava na sua graduação dados abertos, né? Onde ficam esses dados? Como é que tipo, eles chegam lá? Esse tipo de coisa também. Acho que seria legal falar sobre. É, só cuidado, que todo link que você falar, a gente vai ter que pedir depois. Eu não cai nessa aí da Jéssica. <risos> é uma <mar> armadilha. <risos> Gustavo! Calma, e tem mais uma outra coisa. Esse é o tipo de dado. A gente tem vários dados de machine learning, que é de dados de data science, não só machine learning em geral, que as pessoas. Usam para poder aprender técnicas. Esse é o tipo de dado que uma pessoa não tão especialista em formato biomédica consiga olhar, ou isso tem que ser, tipo, isso é bem específico para quem é da área de mais saúde, né? Algu alguém que está bem dentro disso, A complementando as perguntas da Jéssica. Bom, vou começar respondendo então a pergunta da Jéssica primeiro, vou tentar ir na ordem. mas Existe, então, no R, como ele não é usado só para análise de dados biológicos, pode ser usado para qualquer tipo de dado, existe um repositório que é o CRAN, que é onde ficam todos os pacotes do R para uso geral, é onde a maioria dos, dos pacotes das bibliotecas estão. E Mas existe uma, um, uma parte do R que é voltada para análise de dados biológicos, que é chamada de Bioconductor. Também é open source, é tudo aberto e. E você pode olhar o código Você tem acesso à documentação dos pacotes É tudo padronizado Para determinadas partes da análise A gente usa a maioria dos, dos pacotes Do Bioconductor Principalmente porque dependendo do tipo de dado biológico Que você analisa Você precisa normalizar e processar de um jeito diferente Cada plataforma, cada companhia Que desenvolve as máquinas de sequenciamento é, Tem um, um processo diferente né? Então o Bioconductor é legal Porque ele já tem as, os pacotes Para cada é, a empresa, cada máquina, cada versão da máquina, então você já consegue normalizar tudo por ali, são, não são as empresas que fazem os pacotes, é a comunidade científica em geral, e normalmente o que é muito comum é a pessoa publica um artigo com algum método, seja de normalização, de análise, a pessoa transforma aquela função, aquele método, num pacote e disponibiliza para todo mundo no Bioconductor Conductor e referencia esse pacote no artigo dela, então todo mundo que tá lendo o artigo, quer reproduzir o que a a pessoa fez naquele artigo já sabe onde que vai estar vai ter o link no artigo com o pacote o nome a versão tudo certinho então você vai lá a pessoa costuma até colocar um pedaço do dado que ela usou para você poder praticar e treinar para você por fim poder aplicar nos seus dados a gente assim todo o trabalho de informática quando não é para uma empresa é numa, numa, na academia que é o meu caso a gente não está visando lucro o produto final é um artigo, e para você publicar um artigo numa revista boa, você tem que disponibilizar o seu dado para a comunidade científica em algum lugar que seja público de graça para que pra, Isso é muito importante para que as pessoas possam reproduzir o que você está colocando nesse artigo Então se eu tiver meu dado, se eu quiser conferir o que, que a pessoa está falando Eu tenho direito de ter acesso ao que ela fez E isso tem que estar tudo descrito no artigo Tem um repositório de dados é muito comum que a gente usa, que é o DIO do NCBI, é, GEO, que é o mais comum, assim, é o mais fácil de colocar os dados lá. Já tem todos os campos que você preenche: como que você gerou o dado, que tipo de amostra era animal, era humano, quais os experimentos que você fez para gerar aqueles dados, versão de plataforma, enfim, tudo lá. E, e normalmente o que pede é para as pessoas colocarem os dados brutos, para que se eu quiser integrar com os meus dados, eu possa normalizar tudo junto, para eu ter mais confiança no. no no meu resultado E sobre a parte do aprendizado de máquina Pelo menos um método que eu uso A pessoa precisa ter um pouco De conhecimento de bioinformática sim, Porque é tudo pelo terminal Você tem que saber selecionar as características Que você quer do seu dado Para você treinar Você tem que definir o seu grupo de treinamento de teste Então eu não diria que é algo muito fácil Se alguém nunca teve contato com programação Para fazer, infelizmente e também tem o conhecimento da parte biológica, que a pessoa precisa saber, né? Tipo, se aquilo é um dado de, sei lá, micro-RNA ou se aquilo é um dado de DNA. E aí eu vou parar de falar para não falar muitos nomes esquisitos. Jéssica tá feliz ah. com que a gente está fazendo pessoa de R. Eu também, eu também. Ah, é verdade, eu tô. <risos> Bem... <risos> <risos> vou, vou, vou falar bem aqui da comunidade R. Tipo assim, eu queria que, que mais comunidades científicas fossem como a biomédica e como outras que utilizam R, no sentido de... A estatística também, né? De fazer o que faz tudo para a reprodutibilidade, sabe? Publicar o artigo já deixar o pacote lá pronto e disponível. Deixar os dados lá. Cara, vocês estão anos à luz, à frente, cientificamente falando, assim, de, de outras comunidades, assim, ah, acho que é um trabalho incrível. Porque a gente já falou que dado aberto é pizza e dado fechado é calzone. E a gente gosta de pizza e não de calzone. <risos> Citando palavras do muso do pizza. <risos> Bom, mas falando um pouquinho do tipo de dado que você trabalha no seu dia a dia, são dados 2D, 3D, temporal, sem falar da Jéssica, dados temporais, um, que tipo de dado você trabalha no dia a dia e qual que é o principal desafio de trabalhar com esse tipo de dado? A quantidade, o tipo, falta dele, excesso dele, <risos> qual que é o principal desafio? Ah, os dados chegam para a gente como se fossem matrizes mesmo, normalmente são os pacientes que estão na coluna e nas linhas a gente tem a localização genômica, ou seja, onde eles foram mapeados no, no genoma de referência. E aí a gente tem os valores. O, com o que eu trabalho é uma porcentagem. Eu trabalho com metilação do DNA. Então eu tenho uma porcentagem que varia de 0 a 100. 0 quer dizer que não tem nenhuma metilação naquela região para aquele paciente. Quer dizer que aquela região está 100% metilada. So, né? Metilada tem a ver com MATLAB, não? Não. Não, não. não, nada a ver. Boa tentativa de colocar o MATLAB no meio, mas não tem nada a ver. Ah, uma dificuldade que a gente tem na, na área biológica é que nada a gente consegue provar 100%, a gente não consegue prever nada o que vai acontecer. Por mais que eu tenha a maior amostra do mundo, eu tenha um milhão de pacientes, eu... Ache uma assinatura mais homogênea possível. Sempre vai ter um paciente que vai ser um outlier, que vai ser diferente, que não vai se encaixar no que eu tô achando. Isso é muito difícil a gente não conseguir prever. E a parte, assim, que é, não é, acho que é ruim, eu acho que é muito legal da bioinformática, que a gente tem que ter uma colaboração com alguém de um laboratório de bancada, aquele laboratório clássico que a gente pensa quando pensa num cientista. Que a gente tentar validar o que a gente consegue no laboratório. Principalmente porque, no fim do dia, o que a gente está tentando fazer é melhorar a vida do paciente. Mesmo se a gente não consiga achar cura, que a gente consiga chegar mais perto disso. Então, a gente quer que o que a gente está vendo no computador a gente consiga reproduzir na vida real. Que se eu tiver um modelo animal, um rato, para a gente testar uma vacina, um medicamento, que realmente aconteça, dê certo, para depois a gente levar isso para um ensaio clínico e a gente tentar seus pacientes a participarem do nosso estudo, para a gente conseguir é, chegar mais perto da cura que a gente conseguir. Acho que esse é o maior desafio, assim, é, é validar e conseguir ver na, na, na prática o que a gente viu na, na teoria do computador. Basicamente, a, a Thaís usa o computador para tentar achar a cura do câncer, em resumo, isso. Gente, que chique! Não é que chique! chique. Né, que chique, é que poderoso. Gente. Eu achei que o meu trabalho não era legal, saca? Mas, agora eu tô, Mas vou ficar mais de boas. Parece mais glamuroso do que é, porque na verdade é, é bem cansativo. A gente faz muitas vezes a mesma coisa. Por exemplo, hoje um projeto que eu estou trabalhando. É, a gente está tentando achar assinaturas de câncer de cérebro no sangue dos pacientes. E eu tive que fazer uns 15 testes de estatísticas diferentes, usando os grupos que é aí que você define o que, que é controle, o que, que não é. Eu sei que eu tive que fazer umas 15 combinações e é tudo igual, é meio mecânico, no, parece mais glamouroso do que é, mas é bem, bem gratificante. assim. Mas esse não é data science? <risos> tipo, a ciência de dados é, é isso. Porque todo mundo que a gente conversa é tipo, nossa, machine learning é super legal, mas 80% do tempo eu tô tratando dado e, tipo, vendo se eu consigo pensar em features novas. Nossa, a cura do câncer é super legal, mas 90% do tempo eu tô fazendo trabalho repetitivo. Mesmo desenvolvimento de softwares. Ah, é super legal, mas eu passo a maior parte do tempo olhando pro código, pensando onde está o ponto e vírgula que tá faltando. <risos> então, <risos> acho que essas profissões da tecnologia em geral são. As sempre parecem um pouco mais glamurosas do que a realidade Mas é sempre legal o resultado, né? Ó, oh, mas, mas tem um ponto que com certeza é mais glamuroso Por exemplo, vocês podem usar jaleco Tá aí, ó, super inveja É verdade, então... mas normalmente a gente não usa, não Eu ah, agora essa, acabou, acabou com isso não, aí... Tá bobando, eu tenho, mas... mas eu nunca uso Mas é porque eu tenho peguei raiva Do pessoal que usa jaleco e vai almoçar No restaurante lá do, do hospital de jaleco E com o negócio no pé da, Do centro cirúrgico Gente, quem tá ouvindo isso Se você trabalha na área da saúde Não seja essa pessoa, por favor <risos> <risos> o jaleco existe por um motivo, né? Vamos lá, vou fazer pergunta polêmica. Antes da pergunta polêmica, você falou, né, que vocês trabalham com cientistas que são os abre e fecha aspas, cientistas adicionais, que é o pessoal da bancada e tal. Então, coletar esse dado, tipo, requer um trabalho que é um trabalho que vai além do seu, né? é um trabalho que é uma equipe que aí é realmente muito multidisciplinar, que é a galera que fica no laboratório com a pipeta para cima com a amostra para baixo e microscópio e essas coisas todas, né? Então, tipo, isso dá um certo trabalho que não depende só de você por exemplo. Sim, sim. Se você quer fazer um trabalho bom, você tem que ter uma colaboração com alguém que faça a validação e o experimento, porque você publicar um artigo usando só a bioinformática, não vai ter muita credibilidade se você não consegue comprovar o que que você tá falando, assim, gerar mais evidências, porque, infelizmente, provar a gente não vai conseguir. O que é interessante é que tem muita, muita gente da área de biológicas que tá querendo mudar para bioinformática, porque eles ficam muito bravos com a gente, que a gente, primeiro que a gente trabalha de segunda a sexta, horário 9 nove às cinco, e o pessoal da bancada tem que ir todo dia lá, trocar o meio, não sei o que, mexer nas células, no final de semana, feriado e a gente, quando dá alguma coisa errada a gente faz alguma coisa besteira no código, a gente simplesmente finge que não aconteceu nada, começa do zero ninguém vai precisar ficar sabendo e eles não, eles tem que jogar fora e aí vezes, você perde seis meses de, de, de trabalho porque você, sei lá, colocou uma coisa contaminada na, nas células e aí agora eles estão só no laboratório tem duas pessoas que estão super é, empolgadas assim para aprender bioinformática. informática, porque eles ah, eu quero trabalhar igual você, ir embora não levar trabalho para casa, não quero está voltando aqui. É bem bem interessante. Vai Letícia, manda a pergunta polêmica agora. Vou mandar uma pergunta polêmica. Por que R? O que que R traz de, assim, o que que você vê de bom? <risos> Desculpa, eu tenho que fazer essa pergunta, gente. Eu fiz essa pergunta em Júlia, eu vou fazer em R também. É, por que R, assim, é, o que que te levou a escolher R? O que que quais são as principais vantagens? O que que você vê de bom assim da da ferramenta para te ajudar? O R ele é bem intuitivo, se você já trabalhou com alguma outra linguagem de programação como C, C++, é bem complicado. O R eu acho que é bem fácil de você aprender, se você já conhece alguma linguagem, ou mesmo se você está querendo aprender, é bem tranquilo, assim eu acho. A questão de, da comunidade científica e da comunidade R também, eu acho que é um bom um atrativo, o pessoal é bem emprestativo, tem vários fóruns e o pessoal se ajuda... É, sempre tem alguém com o mesmo problema que o seu no Stack Overflow, que a pessoa ajudou e disponibilizou o código, assim, é bem legal. Mesmo os fóruns dentro do By também o pessoal se ajuda bastante. A questão das, das figuras, eu posso falar pela questão dos artigos, As figuras que a gente gera com R eu acho que são maravilhosas, você consegue manipular bastante coisa, gerar imagens de alta resolução prontas para publicação. E a questão da, da análise estatística, que eu acho que foi o principal motivo, assim, que o R foi inicialmente desenvolvido para ajudar nas na, análises estatísticas, e é basicamente 90% do que eu faço na bioinformática é estatística. Então, tem bastante coisa já assim, estabelecida, bastante coisa pronta é, e otimizada para análises estatísticas. Hoje em dia, se você trabalha com R, é bem provável que você consiga, dentro de R, chamar um script Python. Do mesmo jeito que dentro de Python você consegue chamar o script R. E em julho, eu, tipo, pode tudo. Acho que a tendência vai ser... Pega o melhor de cada linguagem e faz uma salada mista do que funcionar melhor para você. Uma outra coisa que eu gosto do R também, que eu lembrei agora, é o R Studio. Não sei se vocês já ouviram falar que é um um ambiente assim que você pode usar com R, como se fosse tem o Eclipse para Java, né, e o RStudio para o R. Tanto para quem está começando, eu acho, como para quem já é, já mexe com R, porque você tem um editor de texto que você consegue salvando seus códigos, você tem acesso aos arquivos do computador, então você pode trabalhar remoto, tem uma versão do RStudio Server. E as figuras que você gera, você pode é, ver no próprio RStudio, você determina as melhores dimensões para você salvar essa figura, exportar como PDF ou, ou PNG. E é legal porque, mesmo se você não sabe os argumentos que tem numa função no, no, no RStudio, se você tá no editor de texto e você escreve a função e você dá tab, ele mostra todos os argumentos daquela função, você consegue é, ler o tutorial, ver que cada coisa faz, que a função te retorna. Isso eu acho bem legal. A gente usa bastante o RStudio, até a versão do, do server, porque a gente consegue acessar de casa, e é bom até porque quem não, não tem muito conhecimento em Linux ou terminal e não sabe, ou não está interessado em aprender, por exemplo, a fazer um R-Sync, é SCP, é coisa assim, para mandar para o servidor. No próprio ASUS você consegue fazer upload de arquivo no servidor ou baixar do servidor, então acho bem, é bem bacana para quem está aprendendo. Assim. E tem um. Júpiter também. Se você gosta muito de Júpiter também, além do RStudio, tem a opção do Júpiter. O R de Júpiter é de R. É Júlia, Python e R, né? Ai, é, é verdade. Galera... Tá certo, fica a dica aí, gente. <risos> <risos> Essa parte aí, velho. Letícia, você trabalhou no Júpiter, cara. Porra, pegar queimação de fio. Voltando um pouquinho naquele assunto de ter vários pacotes e tal, eu lembro que você participou um pouco da construção, digamos assim, de um pacote para o bioconductor. E aí eu queria que você contasse o pessoal como foi isso, tipo, vocês liberaram um artigo, vocês fizeram o um pacote, trabalharam lá no laboratório horas e horas com isso, e aí saiu esse negócio e como foi o processo todo. Ah, vou contar um pouco da história. Então, a gente, primeiro a gente tinha publicado um artigo no, em câncer de cérebro, análise de dados estavam disponíveis na, na, na rede mesmo, chama TCGA, que é The Cancer Genome Atlas. Era um dos principais projetos aqui nos Estados Unidos há uns anos atrás. Eles investiram muito dinheiro em, em, em, em diversos tipos de câncer. Não só do cérebro, mas o nosso foco foi o câncer de cérebro. E a gente publicou um artigo artigo grande nisso. E muita gente mandava e-mail pra gente pedindo ajuda para analisar os dados ou perguntando como que a gente tinha feito. Porque apesar da gente ter descrito toda a metodologia, a gente não, não tinha disponibilizado o código. E mesmo você escrevendo como você fez, não é a mesma coisa de você ver, não é a mesma coisa que você ver realmente o código da pessoa para você entender. Então muita gente acaba mandando e-mail pra gente pedindo ajuda. E aí a gente decidiu, falou: "Meu, vamos colocar tudo que a gente aprendeu num pacote, vamos disponibilizar para todo mundo. Todo mundo analisa o, o dado que é, quiser, até valida o nosso artigo para ver que o que a gente colocou lá realmente pode ser reproduzido. Depois que a gente fez, a gente chama TCGA por conta do, do banco de dados BioLinks que a gente disponibilizou no Bioconductor e foi bem assim foi muito tranquilo fazer eu não fui a, não liderei esse projeto foi um outro aluno do laboratório mas eu contribuí bastante com as com as funções foi bem tranquilo porque a gente já tinha muita coisa pronta a gente simplesmente deixou de um, de um jeito que fosse é, seguindo as regras do Bioconductor fez um tutorial legal e disponibilizou para as pessoas. Isso, assim, eu acho que ajudou bastante quem estava começando a aprender e as pessoas a analisarem os próprios dados. Depois de um tempo ainda a gente continuou recebendo bastante e-mail de gente querendo aprender que tinha os próprios dados e não estava conseguindo mexer, porque ainda era a versão terminal, assim, R, que é um pouco assustador se você nunca trabalhou com isso. Aí esse mesmo aluno que liberou, liderou esse projeto, ele resolveu fazer uma versão GUI, com uma interface gráfica. É o mesmo pacote, só que é a versão interface gráfica. E aí ficou perfeito. Ele usou o Shine, que é um, um pacote do R que permite você fazer aplicativos web, tem como integrar JavaScript, HTML, CSS... E aí ele fez, ficou bem bacana assim, Ficou bem assim, você não precisa saber Você não precisa saber programar Para você né, começar a mexer com o Os dados já estão lá e faz desde o download até a normalização Até a, é, o processamento o Resultado e gera as figuras Então foi bem, bem legal assim, Mas eu não participei muito Do desenvolvimento dessa versão De interface gráfica, infelizmente Mas eu sei que é, é um dos pacotes É um dos top 10 dos pacotes mais baixados Do Bioconductor. muito legal que legal palminhas palminhas é, eu queria saber tipo, aproveitando aí que você falou né, que você participou aí do, do negócio top 10 véio, dos mais baixados o que que é isso? eu queria saber qual que é a sensação de ser bem sucedido na, no mundo acadêmico véio. porque a pessoa que começar que você tem uma página no Google Escola tipo Começou por aí. Entrei aqui em uma página no Google Escola e a pessoa foi citada quase mil vezes desde 2014, velho. Pelo amor de Deus, sinceramente. Como, como que é a sensação de estar no topo lá, velho? <risos> Ai, eu não sei. Eu não eu sinto que eu tô no topo. Nossa, eu, assim, eu sinto que evolui muito desde que eu comecei. Mas ainda falta um caminho muito grande, assim, pra gente chegar lá. E tem muita coisa pra gente fazer. É, não sei... Nunca pensei nisso assim, mas eu acho... Não sei se eu, se eu tô tão, tão bem assim. <risos> mas muito obrigada. Uh, não, se eu fosse 10% desse Google Escola teu aí, eu já estaria tirando muito nome. Essa é a real. <risos> e porque, assim, o mundo acadêmico, a gente... A gente, às vezes, subestima um pouco o quão difícil é você ser bem-sucedido, né? Você ter muitos artigos, você, você tá no topo do, do mundo acadêmico, porque, especialmente vindo do Brasil, que a gente sabe que a nossa pesquisa tem muitos problemas, muita falta de, de verba, né? Muita falta de, de incentivo. Então, é, é bem legal ter ter modelos de referência de pessoas bem-sucedidas no mundo acadêmico também, né? O que eu achei, assim, interessante, não sei... Eu acho que eu já aceitei, mas você ser bem sucedido no meio acadêmico... É mais uma questão de meio que de prestígio, assim, de reconhecimento. Ninguém fica rico, assim, com pesquisa. Eu já aceitei que eu não tô fazendo isso pelo dinheiro, eu tô fazendo por amor mesmo. Não vou comprar uma casa maravilhosa em Miami. Mas tá tudo bem, já fiz minha paz com isso. Mas, assim, é realmente... E mesmo assim, acho que é muito triste quão atrasado o Brasil tá, infelizmente. Eu vejo aqui pelo a facilidade que a gente tem de conseguir as coisas, né? nem a questão do dinheiro, muitas vezes no Brasil você tem o dinheiro mas é tanta burocracia para você conseguir as coisas e você tem um prazo ali no mestrado, no doutorado e para importar, assim, assim, às vezes para você importar um reagente, produtos que você usa no laboratório, na bancada, tem vez que demora mais de ano, assim, um ano e meio para chegar aqui, você tem uma máquina como se fosse uma máquina de refrigerante que você coloca o seu dinheiro e, a, e o reagente sai na sua mão em cinco minutos. Então não tem como competir, sabe? A gente, a gente tem muita vontade, a gente tem muito potencial, mas segurando a gente. <risos> e é diferente o meio privado e o meio acadêmico público? Não sei se tem meio acadêmico público nos Estados Unidos, mas é, é, vamos lá. Meio privado, tipo hospital ou empresas, e meio acadêmico, tipo universidades e institutos de pesquisa? Tem diferença aí? Porque no, no Brasil tem tem bastante, né? Mas, assim, eu, eu sinto que no Brasil tem... Os nossos institutos de pesquisa não são tão avançados, mas eu sinto que as universidades sofrem mais. Como que é aí nos Estados Unidos a realidade? Ou se você tiver uma realidade melhor do Brasil do que o, a minha perspectiva, também, por favor, me, me informe. Aqui, na verdade, eu nunca trabalhei em uma instituição privada. O hospital aqui, ele é uma instituição que não visa lucro, então é, é igualzinho a uma universidade, a gente só não tem aulas, assim, não tem professores, mas é o mesmo esquema, tanto para conseguir as Aprovar os projetos, aprovar bolsas Passa como se fosse o mesmo esquema de uma universidade Mas a questão da empresa O que eu sei de pessoas que eu conheço assim É diferente porque aqui na academia Você tem liberdade de você explorar o dado máximo que você conseguir De você investigar, perder tempo ali estudando Na empresa já não é a mesma coisa Porque você tem que bater meta Você precisa, você visa o lucro Então você precisa de um produto, né? Mas tem bastante empresa, na verdade, de que está assim começando na, na parte de informática. Tem as, as empresas grandes que são as que fazem as máquinas, né? Os sequenciadores. E eles fornecem, como eles geram o dado para você, eles também. É, muitas vezes oferecem a facilidade de analisar o dado para você, então eles contratam bioinformatas para analisar o dado, mas aí é aquela coisa meio mecânica, assim, você tem que seguir um pipeline, você não tem essa flexibilidade que eu tenho na academia. Mas tem muitas empresas que estão abrindo agora que são de consultoria, assim, só de bioinformática, que na verdade está bem alta, assim, está tá gerando bastante dinheiro porque é, é difícil aprender bioinformática se você veio da área biológica assim você nunca teve contato com programação eu sei porque no, no laboratório até a Jéssica pode falar porque ela também estava no laboratório tem muita gente que vem da farmácia da biologia e nossa é super difícil se você nunca teve contato tem muita dificuldade e então tem empresas que agora fazem só isso assim elas te oferecem o serviço de analisar o dado para você e aí eles contratam gente com doutorado com pós-doutorado gente bem qualificada e cobra um caro, assim, para analisar o dado Mas se a pessoa não é interesse dela E ela não, não tem tempo em aprender é, A pessoa acaba contratando E, assim, são serviços bons Tem vários é, níveis diferentes de, profunda, de profundidade Que você dá na análise é, Eu acho bem legal esse mercado, é um mercado novo Eu acho que tem uma, uma diferença, sim Pelo menos essa parte das coisas que eu lembro Que eu vi quando eu estava mexendo com bioinformática, informática Entre a academia e o setor privado Que faz pesquisa e de desenvolvimento né? Tipo, aqui no Brasil, pelo menos Quando eu fui fazer meu estágio com coisas de bioinformática Em Nova York, no hospital Que tinha pessoas fazendo pesquisa em células de câncer e tudo mais Eu sentia que existia uma certa facilidade de conseguir as coisas Que aqui no Brasil, tipo, não só conseguir o meio Para os materiais para fazer as análises das células Como conseguir qualquer outra coisa Tipo, tem uma certa dificuldade, assim Se você não está no, no setor privado, né? De fazendo pesquisa no setor privado Se você tá fazendo pesquisa na academia tipo, E aí eu falo grandes faculdades públicas Que tem N modos De você conseguir verba e conseguir Material e conseguir acesso A uma cloud ou coisa do gênero E não é todo lugar que tem também, né? Porque acesso a esse tipo de coisa é super difícil Como a Thais falou mesmo Sim, aqui uma coisa que eu achei legal É que as pessoas têm mais interesse E mais disponibilidade Em doar dinheiro para pesquisa eu acho que a questão do Brasil, assim, não dá nem para julgar, porque a gente acaba, você nem sabe para onde o dinheiro vai, às vezes é desviado, enfim, tem N problemas. Aqui as pessoas se interessam, assim, é bem legal. A gente tem um tour todo ano, é pelo menos uma vez por ano, que vêm pessoas que têm interesse em doar, pessoas assim, que têm condição, até pacientes que foram tratados aqui. E eles vêm em assim, todos os laboratórios, a gente faz uma rotação, assim, eles vão na de Informática, no laboratório de bancada, e eles querem saber assim, o que, que a gente faz, o que, que a gente vai fazer, que que, como eles poderiam ajudar. Aí, às vezes, eles patrocinam um projeto, ou uma bolsa de um aluno, ou comprar um aparelho novo, comprar um computador novo, é muito legal. E o que a gente está trabalhando agora também é de disponibilizar para os pacientes é, o resultado do que a, gente, que a gente publicou. Porque quando a gente vai publicar, a gente nunca pode colocar o nome do paciente, não, nenhuma informação pessoal, assim, nada que possa levar a identificação do paciente. Então a gente acaba criando um identificador que só a gente tem a chave para voltar né, pro nome do paciente. Agora eles, a gente está trabalhando num banco de dados aqui que tem a informação clínica dos pacientes, a gente colocar o que que quem que são esses pacientes no, no artigo, assim, onde que eles se encaixaram, como que é o perfil deles, como uma coisa que eles pediram e a gente achou bem legal e a gente está implantando aqui agora e é, é bem, bem bacana esse contato esse retorno, assim. Caramba, que ideia legal! Infelizmente a gente está quase no fim do nosso episódio, mas eu antes eu queria perguntar, assim, qual que você acha que é, ou que são os maiores desafios de trabalhar com dados biológicos? É a coleta de dado, a, a complexidade do dado em si, né, de você ter muita informação, o que que você vê de, de principal desafios e ao mesmo tempo de oportunidades, assim, Coisas que dariam para melhorar, que se a gente, por exemplo, é, investisse mais tempo, a gente conseguisse melhorar. Eu acho que a maior dificuldade é a delicadeza assim, do dado. Você não pode cometer um erro grave com uma bioinformática, entendeu? Eu não posso chegar para um paciente que tem câncer e falar: ah, eu não achei, você não tem câncer, você foi classificado como não câncer, e aí seis meses depois o paciente morre. Eu não posso cometer um erro desse, entendeu? E o que eu acho que pode melhorar, é a inserção cada vez mais do bioinformática na, na tomada de decisão, na, na equipe de, de saúde. Assim. Eu acho que a gente é um tanto uma pessoa da área de exatas, mas a gente também é da área de biológicas. Então, acho que é importante a gente... De, de as pessoas verem a importância que a gente tem numa equipe, quanto que a gente pode ajudar, que o nosso objetivo é o mesmo de ajudar o paciente, de melhorar a, a, o tratamento. Isso eu acho que está acontecendo lentamente, as pessoas entenderem assim o nosso nosso papel, nossa função. Mas está acontecendo assim. Muitas vezes a gente ficava assim numa salinha escondida do outro prédio com o pessoal do TI e a galera não gostava muito de conversar com a gente. Agora não, o pessoal está chamando a gente para reunião. Eles querem saber o que você está fazendo aí, o que é essa figura, como que a gente, o que que você pode fazer. Então isso eu acho que, que é o que ainda pode melhorar bastante assim. Mas está indo. É verdade, eu já fui a pessoa que ficava na salinha do servidor. É e que máximo, velho mas Não, só fazendo um paralelo, né, que, nem, é, que você estava falando de ficar na salinha, é que nem ciências de dados em geral, né, tipo lá no Moneyball, né, quando o pessoal começou a usar a estatística lá para ganhar mais jogos no beisebol e tal, para melhorar os times, etc, etc. E aí eles falavam também que o pessoal ficava lá na salinha e tal, não sei o quê, e hoje tem, por vídeo da galera lá, e fica na sala enorme, do lado do técnico, começa com todo mundo, né. Então é muito massa ver essa mudança acontecendo em, em todas as áreas, né, tipo, não só em esporte, sabe é bom não saber que está acontecendo também na, na pesquisa do câncer aí e que massa, assim, nossa, que sensacional e mostra a importância de se comunicar com pessoas que estão fora da sua alçada, né assim, a gente aqui no Pizza, a gente tenta muito trazer o conteúdo técnico para pessoas que não necessariamente vão para frente do computador programar porque às vezes falta muito disso né da gente pegar o conteúdo que é técnico mesmo, que vai fazer muita diferença em alguma coisa e mastigar um pouco e pelo menos dar uma contextualizada para a gente trazer mais gente do nosso lado e pra gente entender também o outro lado, né, porque às vezes só no processo de tentar simplificar a gente já consegue entender um pouco melhor a perspectiva tô chamando do outro lado, aqui, mas na verdade tá todo mundo na mesma equipe, né, tá todo mundo no mesmo bar. mas chamando assim pessoal técnico e não técnico, né, acho que é bem importante isso e eu espero que a gente aqui no Pizza, fazendo já o jabá dentro do Pizza, que é, que é tipo um sétimo de jabá, a gente tenta trazer isso aqui para vocês que estão ouvindo a gente, Estou muito empolgada hoje, gente, <risos> eu emocionados fazendo jabá dentro do, do meu próprio episódio, do meu próprio podcast. Ah, eu queria agradecer o convite falar que o que vocês fazem é muito importante assim é muito bacana esse essa oportunidade de falar para a comunidade em geral às vezes a gente fica assim fechado na comunidade científica, todo mundo fala a mesma língua, mas é importante a gente falar para as pessoas mostrar o que a gente está fazendo e porque a maior parte do tempo também o dinheiro da pesquisa vem dos do, impostos que todo mundo paga, então todo mundo tem o direito de saber o que a gente faz e acho que a iniciativa de vocês é muito bacana assim, da gente misturar todas essas tribos diferentes, gente que trabalha com linguagens diferentes, dados diferentes, e no fim todo mundo se entende, tenta se ajudar, porque a gente tá tudo no mesmo barco, igual você falou. E assim, falando do pessoal, do lado mais pessoal técnico, não bioinformata, códigos tão públicos para a comunidade tentar ajudar, ou, ou tem alguma coisa que a comunidade mais técnica, não bioinformata, consiga ajudar... Na pesquisa no Brasil, pelo menos, assim, tem alguma coisa que a gente consiga fazer? Eu acho que não, não consigo pensar. Não tem nada específico, assim, não Ah, é, é, é, a pessoa Posta mais, a galera posta as coisas Nos, nos fóruns mesmo, Stack Overflow Mas na, não tem nada assim né? tudo eu, acho bem, né? eu acho que isso é uma ótima oportunidade Do pessoal começar a refletir Liberar esses códigos por aí para poder, não só por Liberar por liberar, né? Mas para Quando você tem o seu código aberto Em uma plataforma feita no GitHub da vida Ou em algum lugar que pessoas Possam acessar, isso abre o seu, As suas portas, assim, para pessoas te ajudarem a melhorar seu código de maneiras que você não imagina. Então, vamos supor, se você tem uma dificuldade em otimizar o seu código, pode ser que alguém muito bom em otimização, enquanto o seu código fala assim ah, pode melhorar aqui e tudo mais. Isso é ótimo, particularmente, acho isso, né? É verdade que você falou, principalmente porque eu não sou cientista da computação, eu não sou engenharia da computação, engenheira da computação. Então, por mais que eu saiba a programação, eu sei que as coisas que eu faço poderiam ser otimizadas, tipo, mil vezes. Eu tenho certeza que se alguém daqui olhar meu código vai falar, nossa, pastel, você poderia ter feito isso de 50 vezes, muito mais rápido, muito melhor. E seria bem bacana mesmo se a gente tivesse um, um modo de interagir, porque às vezes eu deixo coisas rodando dias que eu tenho certeza que eu poderia ser feito em uma hora, mas eu não sei fazer. <risos> mas é verdade, está aí uma oportunidade para alguém criar alguma coisa para a gente se comunicar melhor. Bom, pessoal, Thaís, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai ficar por aqui. Ah. Muito obrigada por ter vindo falar um pouquinho com a gente sobre bioinformática, o que faz um bioinformata dados biológicos, etc. É sempre bem legal ver uma outra perspectiva, defender um pouco o R aí a pedidos da Jéssica e do nosso público. E, <risos> e eu espero que você tenha gostado. Eu E obrigado pra, por, por esclarecer como é que a gente fala, da maneira correta, a pessoa que fez bioinformática, que é bioinformata. Isso aí foi realmente... Foi uma, Nossa, nunca soube falar conversa. o que a Jéssica fez. Pois eu é. sempre falava assim... E a Jéssica não sabia falar? Tudo que ela não falava pra gente. Né? Eu falo, eu não sempre fala, não. falei. Eu, e eu sempre falei assim... Eu sou oceanógrafa, o Gustavo é economista e a Jéssica fez informática biomédica. Exatamente. O... O... o que ela é? Não sei, eu sei o que ela fez. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.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 Se algum dia vazar os vídeos desses, dessas gravações, vai aparecer eu, tipo, dançando na câmera, comemorando freneticamente. Fica, fica a ideia aí pro apoio, assim, né? Galera que contribuir vai receber os vídeos. Gustavo? <risos> Uncut. Uncut. <risos> Ouviram, crianças? Estudem estatística. Importante.